E aí? <risos> Algumas horas antes da fundação, Alex, como é que está o coração? Quais são as expectativas? Cara, eu estou tranquilo, eu estou vendo que as coisas estão se caminhando bem, né? A expectativa é muito positiva, as pessoas estão chegando, entrando em contato, estão vindo aqui para a sede, outros já estão é, devidamente alocados outros passos que nós conseguimos, além de hotéis e hostas, E enfim, toda a documentação já está pronta. Eu estou só respondendo os e-mails, entrando em contato com mais algumas pessoas que estão precisando de algumas informações assim de uma hora. Mas está tudo bem, eu acho que agora nós estamos contando as horas para que a convenção aconteça e que o Partido Pirata definitivamente dê o primeiro passo para a sua formalização, né? que é a convenção de. Fundação, e que vai ser, a meu ver, tem tudo para dar certo e para ser um grande evento. Né? E para ser um grande recado também para a política nacional, né? mostrar que existe uma terceira via, que é possível fazer algo diferente e positivo do que vem sendo feito há muitos anos no Brasil. Então, eu aposto muito né, no Partido Pirata e por isso eu estou aqui, porque eu quero o fato que o Brasil, para os meus filhos, seja melhor do que o Brasil que eu herdei dos meus pais. Beleza. E o que você acha? Nós estamos a poucas horas do evento e há uma grande repercussão na imprensa, do Partido, né? todos os grandes portais de notícias falando sobre o Partido Pirata. Você acha que esse novo método, esse novo jeito de se fazer política que o Partido Pirata está propondo vai influenciar os outros partidos políticos? Outros vão querer propor uh, políticas horizontais de participação direta para, para o Brasil? Bom, seria muito bom se isso acontecesse, se os outros partidos também abraçassem a, a metodologia de gestão horizontal, né, de discussão e construção política horizontal, em que o coletivo, a base é, é, que compõe e que sustenta a instituição partidária, no caso, principalmente as instituições civis organizadas, possam pautar as atitudes e as atividades do partido e dos representantes legais né, na, na política. Apesar de que, é, é, talvez, isso não aconteça com a mesma é, rapidez com que nós gostaríamos que acontecesse. No entanto, acho que é um processo natural. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão perceber que esse método de colaborativismo e construção horizontal é de fato a evolução da democracia. Né? A democracia, não mais apenas a democracia representativa, mas a democracia é, é direta. Né? A utopia da democracia plena, no sentido de horizonte para o qual nós caminhamos né, é algo realmente empolgante. Você saber que as pessoas podem participar efetivamente do processo e para a construção de uma sociedade mais igualitária, mais ser, justa. Alex, seria, seria exagero dizer que após as diretas já que aconteceram, né, já faz um, já um bom tempo uh, na história do Brasil, uh, o principal evento político de transformação da sociedade em relação à a, a, a democracia e para o aprimoramento da democracia seria o surgimento do Partido Pirata? Ou é, ou é exagero falar isso? Eu não tenho dúvidas disso. Eu diga, diria até mais. Eu diria que é, considerando toda, toda, toda a trajetória histórica política brasileira nós ainda não tivemos um momento como este que nós estamos vivendo agora. Em parte, por não haver as ferramentas que nós utilizamos hoje, em parte também por não haver espaço para isso. É, acredito sim que as bandeiras e as ideias que o Partido Pirata defende são de fato transformadoras né, e inovadoras, e que vai ter um impacto considerável na, na história da política do Brasil. Acredito que haverá um dia em que é, nós poderemos dizer que a história política do Brasil estará dividida... Quieto, cachorro! <risos> e... Estará dividida, pode continuar, depois, depois não vai ser né? Não? Vai ser direto. Então que essa história política vai estar dividida entre antes e depois do Partido Pirata. Beleza. É isso aí, Pirata. Valeu. A...